Então, amiga, tá aqui, ó. Vamos dizer que essa camisa é o tamanho 3, tá? Camiseta básica. A nossa camiseta básica de barriga, ela tem 45, né? Então, aqui, a gente tem a metade de 45, tá? Aí, você o, você tá com o teu cliente, vamos dizer que o teu cliente de barriga tem 50. Então, você vai aumentar um... Vai dividir, né? De 45 para 50 dá 5, né? Então, você vai dividir. Essa quantidade, dá dois e meio. Então, você vai colocar um tanto aqui e um tanto aqui. Aumentar aqui e aqui, né? para dar dois e meio. Dois e meio dividido por dois, dá um e vinte e cinco. Então, um e vinte e cinco aqui, um e vinte e aqui, tá? Aí você já vai ter a medida da barriga certa do teu cliente. Aumentar a aqui o comprimento, né? A camiseta básica 3, o comprimento tem 28. Você quer aumentar, vamos dizer que o seu cliente tem 32. Você vai aumentar aqui inteiro. De 28 vai para 32. 28, 9, 32, mais 4 aqui. Então, você vai aumentar 2 aqui e 2 aqui. Mesma coisa aqui, 2 aqui e 2 aqui. Ok? É isso que você tem que fazer, tá bom? beijo espero ter tirado a tua dúvida. Tchau!